Ah uh... Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos, e deu-lhes poderes de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Destaco primeiramente a última frase do Evangelho de hoje, que diz assim, o Reino dos Céus está próximo. Bem, o que, que nós entendemos por esta frase? É, o Reino dos Céus está perto da gente, né? muitos é, dramatizam este momento. É, muitos colocam tantas coisas fantasiosas a respeito do reino dos céus que se aproxima. É, uma escuridão virá do céu, é, luzes de fogo. É, e, e muitas vezes se apresenta a cabeça de muitas pessoas um filme de ficção científica. É, é, muitas coisas, terremotos irão acontecer e tantas coisas. Um dia uma pessoa chegou até mim, perguntou assim, Padre, o senhor acredita no reino, é, o senhor acredita que o fim do mundo está próximo? Eu falei, ah, depende da situação em que a senhora me coloca. Né? Não, na situação em que o mundo irá acabar. Eu falei, ah, bem, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E a senhora, acredita que o sim? Acredito sim que o Reino dos Céus está próximo, que o fim do mundo está próximo, olha essa pandemia que estamos vivendo, né? E aí eu perguntei, bem, já que a senhora acredita que estamos no fim do mundo, como que você está se preparando para o fim do mundo? Ah padre, eu não estou me preparando não, não, ah, vai que eu não morra, isso é, serviu para nada... É, acreditava que Jesus estava para vir, acreditava que o fim do mundo estava próximo, acreditava que o reino dos céus estava próximo, só que em vez de se preparar, não se dava conta. A nossa missão nada mais é do que isso: é a nossa preparação para estar junto de Deus, para que nós possamos estar mais perto de Deus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos como vai ser, mas sabemos que um dia nós vamos estar na presença de Deus, se assim nós assumirmos a nossa missão de discípulo, a nossa missão de cristão, a nossa missão de batizado, a nossa missão de fiel, de estarmos dentro da igreja. E Jesus hoje, no Evangelho, né, anuncia os doze discípulos, e se a gente for reparar, os doze discípulos já eram pessoas santas? Não, eram pessoas mal vistas pela sociedade, também eram pescadores, pessoas que trabalhavam no campo, pessoas assim como cada um de nós, né? não eram pessoas privilegiadas, que tinham altos cargos na sociedade, mas que eram pessoas né, normais, seres humanos iguais a cada um de nós. A diferença é a coragem, a coragem de seguir a Jesus, a coragem de buscar o reino de Deus, a coragem de se converter, Jesus também nos chama, a princípio já nos chamou no dia do nosso batismo e o qual foi confirmado no dia do nosso crisma, mas que é um sim cotidiano, é o sim, o qual todos os dias nós damos ali, seguimos a Jesus Cristo fielmente na nossa vida. Mas isso depende de cada um de nós. É, nós temos esta opção de sermos cristãos acomodados, isto é, de irmos somente à igreja, ficar de braços cruzados, assistir à missa e depois ir embora... Ou não, ser membro efetivo de nossa comunidade Denunciar as injustiças Denunciar tudo aquilo que é errado E profetizar então a nossa fé na nossa vida Ser exemplo de cristão Ser um discípulo né? Olhemos bem para a primeira leitura de hoje Lembram-se da história de José do Egito? O qual seus irmãos entregaram ele né, ao governador, ao faraó e que depois, o qual é a primeira leitura de hoje, estes mesmos irmãos precisaram da ajuda de José porque estavam passando fome. Isto se reflete a cada um de nós. No meio do nosso discipulado, no meio da nossa missão, vamos enfrentar várias dificuldades. Vamos enfrentar várias tribulações. Mas o que nos deixa mais perto de Jesus, o que faz com que acreditemos que o Reino dos Céus está próximo, é justamente o nosso exemplo, esta nossa missão, esta autoridade que nos foi dada pelo próprio Jesus. Nesta primeira quarta-feira do mês, celebramos então São José, São José que é o protetor da nossa igreja católica, o patriarca, onde a ele nós devemos também nos espelhar, exemplo de homem justo, homem fiel, homem obediente, homem casto em suas atitudes, olhando para São José e refletindo na nossa vida, quais são as virtudes de São José que eu tenho tido diariamente na minha vida? Eu estou sendo exemplo de obediência? Eu estou seguindo uma castidade justa? Eu estou sendo fiel e temente a Deus? Ou será que é apenas uma invocação e uma devoção vazia em meu coração? Que isto possa servir de exemplo a cada um de nós. Que possamos fazer este exame de consciência todos os dias de nossa vida. E pedir a intercessão de São José. Para que cada um de nós possamos sempre estar no caminho de Deus. Mesmo que venham as dificuldades. Mesmo que muitas vezes nos desesperemos, mas que a confiança de Deus é maior em nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.